Porém, psicografia de Rosana Aparecida de Oliveira, em 11 de setembro de 1998. Hoje sou bebê, porém no espírito também. Este corpo limita meu saber, porém estou assim para aprender. Tenho sonhos, projetos e deduções, porém estou impossibilitado da manifestação. Tenho medo, muitas vezes me assusto. Deu-me Deus o esquecimento para auxiliar os vultos. Espíritos, sinto-me, às vezes, esquisito. Tenho um corpo pequeno, mas meu espírito é um gigante. Há dois seres importantes que me ajudam a entender toda esta confusão quando estou acordado. Tratam-me como tem que ser. Quando adormeço, nos encontramos num jardim florido. Aí meu corpo é gigante e nos tratamos como amigos muito amados. A estes dois seres chamarei no mundo físico mamãe e papai. Antes, seus nomes eram Rosa e João, meus amigos muito amados, que estão sempre no meu coração. Alguma coisa me diz que hoje estou feliz e aliviado, mas outras coisas me mostram que já houve muitas tempestades. Agradeço hoje a Deus pela chuva fina que cai. Ela vem com um brilho mágico, trazendo calma e tranquilidade, para que eu possa ser um bebê e tudo de novo aprender. Hoje sou Iago. Espírito em desdobramento de sono, em manifestação. Nota. Em entendimento, no dia seguinte, Iago aprendeu a lidar com os vultos, espíritos, que procuram o seu auxílio. Aprendeu a transmitir a energia amorosa do seu coração para os amigos necessitados. Assim, desde aquele momento, passará a realizar uma das suas tarefas nesta encarnação. Outro livro que recomendo o livro das virtudes para crianças, organizado por William J. Bennett, Liz Gráfica e Editora, além do Histórias que Jesus Contou, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Editora Lake.